Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sabe que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Sim, emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Exatamente. Existem muitas formas de como emagrecer. Uma das formas de como emagrecer... A mais famosa delas é através da dieta mas você sabia que existe forma de emagrecer que não precisa fazer dieta sim e mesmo que você esteja fazendo dieta tem alguns uh, você tem os seus facilitadores ou seja fazer dieta é um facilitador de como emagrecer e assim como outras formas de emagrecer que são facilitadores também.